Na FSG, quem não prestou o vestibular também pode entrar na faculdade com a nota do Enem. Faça sua inscrição até 27 de julho, no site ou na sede da faculdade. São 14 cursos. Consulte o edital e as vagas em fsg.br.